fazendo um programa inédito com vocês e me propondo né, a entrar em todas as redes ao máximo depois nós vamos estar com esse programa, além do, de estar aqui no Face, da tanto da Vibe Mundial, da Rádio Que Toca a Tua Vida, Acredita na Vida, assim como também na, no Instagram, né? Armin Oficial E também Mais tarde no Youtube Da Vibe e o meu Armin Oficial Também no Youtube, tá bom? Eu vou pedir para vocês Compartilharem na medida do possível Olha aí A Ju já entrou, a Maribel Também o pessoal já tá entrando, já com os coraçõezinhos Que delícia Gente, é muito bom Eu amo isso, sabiam? acho muito legal esse tipo de coisa é sinal que nós estamos dando certo, né? Nós estamos dando certo, né? Ju, Maribel, bom dia para todos. A Carol blog também chegou. Aqui no Face ainda não estou vendo ninguém, mas já já o pessoal entra, né? Então, uh, hoje eu vim com uma proposta. A minha primeira proposta hoje é falar sobre vícios. E por que que eu decidi falar sobre vícios? Ontem eu atendi uma pessoa muito especial, glória Maribel, glória para todos nós, né? Ontem eu atendi uma pessoa, né, que me deu uh, o quê? Tá uh, que tem Alzheimer, e disse: Peço por João Kenji. Uh, eu já vou, já vou continuar falando, só vou ler aqui. Taqueda tá que tem Alzheimer, Alzheimer e desapareceu de casa em Curitiba. Manda energia para ele ser encontrado, Armin. Obrigada. Então, eu não sei quem foi. Ah, foi a Ju que mandou. Então, Ju, já aconteceram vários casos, antes uhum. de eu começar a falar o que eu... Né? eu estava com a minha proposta do assunto, do vício, é, o que eu quero mandar de recado para essa pessoa que tem Alzheimer, ele desapareceu lá em Curitiba. Eu já tive outros casos semelhantes com esse, teve um caso, inclusive, de uma menina, né, de uma moça, que ela fugiu porque ela foi mal na escola, na né, época eu atendi o pai dela, e... O pai veio desesperado me procurar. Eu pedi para que ele trouxesse o mapa, porque eu não tinha em mãos naquele momento. O um mapa, assim, São Paulo, e é o mapa do Brasil, mas mostrando estados, né? estados e cidades. Aí, é que não é o de relevo, é o físico. Aí ele trouxe tal e, nós, e trouxe uma foto dela. E nós começamos a procurar, encontramos ela já ela estava saindo de Paraty, já estava no Rio em Paraty, estava saindo lá para já tinha comprado a passagem, o pai pegou ela na rodoviária para uma das praias do lago sul, do lago, dos lagos do Rio, né onde fica Cabo Frio e tal, mas bem antes, numa daquelas praias que tem bastante gente que gosta de fazer artesanatos tal, tal, né? agora esqueci o nome. E, essa, e, e o pêndulo foi direitinho para lá, e ele pegou o carro, foi correndo para Paraty, foi direto para a rodoviária, porque nós aí fizemos outro tipo de investigação também, chegou lá e encontrou a pessoa na rodoviária. Bem, esse foi um dos casos dos muitos que já aconteceram, inclusive de animais. Né? Tivemos uma pessoa que o gatinho tinha sumido, a pessoa e era aquele gato, sabe, que fazia parte da família, que hoje em dia todos os animais fazem, né? Então, de pessoas que realmente amam animais, porque quem não ama é melhor nem pegar. E se você não tiver tempo para ficar com eles, não pegue, por favor. E quem tem criança, que ainda não está muito bem, sabe, acostumada com animal e pensa que bicho, que, que um cachorrinho, um gatinho é brinquedo, gente, por favor tome cuidado porque eu vejo crianças não não por maldade mas quebrando patinha, puxando pelo rabo judiando do bicho né para que fazer isso uma tartaruguinha é, sabe eu já ouvi tanto casos de, de crianças que às vezes até colocam um palito para ficar cutucando me dá até aflição isso não façam isso tá se você ainda não tem uma disciplina para isso não tem assim uma então não pega, mas pega, quando pegar, pega com carinho, com amor, eu, por exemplo, eu não tenho, porque eu, eu não tenho tempo de ficar, olha, eu para para rádio, eu tenho que sair correndo, o próprio dono vê, né, dono eu chego correndo aqui, põe as coisas, então é uma correria só, o pessoal fica ligando, não façam isso, então, caso essa pessoa queira, Ju, faz assim, ah, é, é, pede para entrar em contato comigo, ou você entra mais tarde, e a gente vê pelo mapa, por algum lugar, aonde essa pergunta, mas eu preciso ter dados, agora eu posso... né Então, não adianta eu mandar energia, posso mandar, mas vai para onde? Fica meio perdido, não é assim. Nós... Ah, tudo é uma, é, uma, é, uma, é uma relação quântica, né? Uma vibração molecular. Então as moléculas se perdem porque não sabe para onde vou, qual é o destino. Então, sempre a gente precisa dar assim, umas informações mais precisas e, e, de preferência, conversar com alguém que é da família, né? Bom, então, bom dia novamente para todos. E o assunto que eu quero passar para vocês tá? é muito interessante hoje, é sobre vícios. Como eu disse ontem, eu atendi uma pessoa e eu olhei para ela, ela exalava cheiro de cigarro pelo corpo. E eu perguntei, eu falei assim, você fuma? Ela falou, fumo, mas não é aquele cheiro de cigarro de quem acabou de fumar, é um outro cheiro, né? Eu falo que é cheiro de maço de cigarro. Então, a pessoa falou, fumo sim, fumo, Armin, mas quero parar. E quando eu fui fazer, estava fazendo a radiestesia para ela, junto com a frequência biomolecular, que olha, gente, é algo fantástico, e quando eu estava fazendo, eu percebi o, o pulmão dela já meio danificado, é, é eu fui lá, primeiro fui fazer a radiestesia e tal, e parte do pulmão já danificado, que mostrou na radiestesia com a frequência. Aí eu pus ela numa posição para começar a tratar, né? para a gente começar a agilizar. E ela falou assim para mim: Armin, ah, como que eu faço para parar de fumar? Então, isso que eu vou revelar para vocês serve para qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício, inclusive eu vou pedir pro o Doni depois liberar o telefone, tá, Doni? Então, já tem um ouvinte? É, tá, eu vou atender, depois eu continuo explicando, então. Alô? Alô. Bom dia. Bom dia, Bom dia, quem tá falando? A Silene de Campinas, de novo, é comigo mesmo hoje. é com você mesmo, que você é viciada no quê, Silene? Na bebida. Hum. Bebida, eu bebo cerveja, eu bebo vinho, eu bebo e eu não tenho controle. Você bebe, você bebe, bebe, né? Bebe. O sabe. que vier, tiver que um cheirinho de álcool dentro, você manda nada, né? E eu não posso ficar em casa, porque se eu ficar em casa, eu vou pro boteco. você ah, já sai pro boteco? É, é, Meu Deus do céu. Ainda bem que você é alegre, né? Graças a Deus. Então. Aí eu, te, eu tenho que trabalhar para diminuir com o boteco. Tá, então você precisa trabalhar até a hora de dormir. A hora que você dormir, você apaga e não vai para o boteco. Isso se, é, se você consegue dormir sem tomar uma, né? Não, eu sou muito boa para dormir. Não, durante a semana eu não toco, Então, tá eu bom, tenho... vamos lá. O que que acontece? Eu vou explicar para você e vou explicar para todos os ouvintes que estão, estão aí, tá bom, silene claro, você, ouve, você ouve no ar? sou, sou. Tá bom, então, então vamos lá. Um beijo, Silene. Vamos lá, Obrigada. gente. Obrigada. Um beijo. Pessoal, é assim. Eu ontem conversando com essa pessoa, e eu já tratei outras pessoas dessa forma e deu retorno. Não vou dizer que foi 100% de retorno, mas posso dizer para vocês que foi uns 98% foram. Uh, e essa pessoa que veio ontem, ela não só fumava, como bebiam também. Mas não é beber de alcoolismo, não. Era, sabe aquelas coisas, hoje vamos ter churrasquinho, vai rolar cerveja à vontade. Então, vamos que vamos, né? Eu olhei para ela e falei assim, você disse para mim que você quer parar de beber. Eu tô olhando para vocês também aqui. Você quer parar de beber, você quer emagrecer, você quer parar de comer doce, você até é viciado em chocolate, você é não sei o que, não sei o que, em bebida, nisso e naquilo. Ah, ou até viciado em falar dos outros, viciado em fofoca, viciados, né? Tem pessoas que têm vícios de tudo, não conseguem controlar. Aí eu perguntei para ela assim, o que, do que que você, de quem, de quem, de quem, presta atenção, você quer mais se livrar na vida? Qual é a pessoa que hoje mais te incomoda? Eu, eu, eu, por que que você quer se livrar dessa pessoa? Né? Você que está casada, você que tem namorado, você que está com aquela vizinha enchendo a paciência, qualquer pessoa que você quer se livrar. E às vezes tem dificuldade, por quê? Porque você criou dependência dela, você criou uma série de... Né, você fala assim, ah, o que, que eu vou fazer sem essa pessoa, sem essa situação? O que, que eu faço agora na minha vida se eu... Chegar e falar basta para essa pessoa. Se eu falar basta, eu vou ter a perda nisso, naquilo, mas pelo menos eu vou ter um outro ganho que é a minha paz. Mas a minha paz é suficiente? É aquele tal negócio. Para eu, muitas vezes, me sentir em paz, a pessoa pensando, eu preciso de um cigarro, porque ele é meu companheiro. Né? Eu preciso dar uma, né? uma garibadinha, é dar uma, uma retorcida, não é isso, Dodi das moléculas e das células, né? dar uma dormência psicológica. Eu precisa ah, imagina, vou sair com amigos numa sexta-feira à noite para tomar suquinho. Não, eu quero mais virar o caneco, entendeu? Como se sair com amigos, fosse beber, fosse fumar fosse ah, vamos numa doceira comer aqueles doces de mil folhas que eu adoro, sabe? Essa folhada mas eu como só um pedacinho. Então, eu vou na bomboné comprar um monte de chocolate, né? Para encher a cara de sexta-feira, de sábado, domingo, tô em casa. E o que que eu faço? Bom, o que que você vai fazer? Primeiro você vai pegar aquela coisa que você tem vício e vai começar a conversar com ela. Você vai perguntar assim para aquela... Porque não adianta, ó, pode pôr acupuntura na orelha, pode pôr, pode tomar aqueles remédios, pode pôr disparadrapo pode pôr adesivo, pode pôr... Se a pessoa não se propuser a parar com o vício, não adianta, gente. Nada vai acontecer. As coisas só vão acontecer a partir do momento em que a pessoa decidir uh, que ela quer... Parar de fumar, que ela quer parar, uh, de, sabe, com aqueles vícios. Então, mas para ela parar, é assim. Eu vou dar um exemplo do cigarro. Eu já fui fumante até há 10 anos atrás, então eu posso falar isso para vocês com certeza. O que eu, eu fui o meu exemplo, né? O que, que eu fiz? Eu peguei um maço de cigarro, olhei para ele, Falei, olha, a partir de hoje, eu não quero mais saber de você. Você foi muito legal comigo, tá? Nos momentos que eu precisei, mas eu fui mais legal ainda com você. E por quê? Porque eu permiti que você me matasse aos poucos. Eu pensei que você estivesse me aliviando de algo mas você não estava me aliviando de nada. Você estava matando as informações dentro de mim e me deformando cada vez mais. Mas mesmo assim, você foi meu companheiro, vai, naqueles momentos de excitação, de agitação, tudo bem. Então, a partir de agora, nós vamos combinar uma coisa. Eu estou conversando com o meu vício, com o que eu estou viciada, tá? A partir de agora, eu estou cansada de você, porque ou eu te mato ou você me mata. Então, não vai mais dar para nós convivermos juntos. Como você entra na minha casa, né, a cada dois dias, uma vez, num pacote de 20, agora você vai entrar cinco e você vai ter horário para fazer companhia para mim. E nesses horários eu vou pegar os que eu mais criei dependência de você e no restante eu não quero mais você comigo. Então... Mesmo que nós moramos juntos, se for alguém, por exemplo, um exemplo de uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, você pode perfeitamente falar isso. Olha, você entra, nós temos horário para conversar, tal, até definirmos o que nós vamos fazer. E nesses horários eu não quero discussão, não quero briga, não quero nada de ruim, nem para mim, nem para você. Porque vai chegar um momento que dos dois vamos, vão se matar aqui dentro, se matar. Naquele sentido de dizer, vamos né, criar uma série de problemas, tá bom. Aí viro para a pessoa, viro para aquele objeto e digo assim, pega a garrafa de bebê do que for. Você vai poder entrar, sim, porque eu ainda não me desapeguei de você. Mas você vai ter um limite e eu também. E vai fazendo isso à medida que vai passando os dias. Vai ter um dia que você vai falhar vai ter um outro, que você vai falhar, mas não se deixe levar por essa falha. Se permita falhar, não brigue com a situação, não se obriga a nada porque vai ser pior, você vai fumar mais, você vai beber mais, porque o medo de desapegar é tão grande que você quer provar, já que eu vou parar amanhã, então hoje eu vou encher a cara. Não, não é assim não, tá? Se permita. Quando você se permite, você fala, poxa, que alívio, eu consegui. Aí você vai vendo que aos poucos você começa a diminuir e a conversar. Você vai desligar aqueles laços de dependência que você criou com essa pessoa. Ou com essa criatura, ou com esse elemento, ou com aquela ou com a bebida, ou seja lá com o que for, com os doces. E, e o que, que aconteceu? Né, para as pessoas que eu já atendi. Eu comecei a dar a frequência biomolecular, que eu faço no, no frasco, né? No frasco âmbar, vem, é para borrifar na boca e parte do corpo também, que ele reforça através da energia fria, porque ali eu faço na radiestesia, entra a radiestesia magnética, entra a energia fria, e quando você põe a mão, aproxima a mão assim da do recipiente, né, do frasco, você vê que ele fica frio, ele passa energia. E quando você borrifa um pouco no corpo, né? Você percebe o quanto aquela energia está esfriando o teu corpo e aquele local. E quando eu atendi essa pessoa, na hora que ela borrifou no peito, porque o peito começou a apertar, aquela hora que ela foi fazer... Eu ponho numa posição lá para fazer a radiestesia magnética emantada, né? Então, a pessoa ela começou a sentir a dor profunda no peito, e aquela dor profunda no peito, né? Acabou dando outros tipos de efeitos nela, acabou dando dor nas costas justamente no ponto da onde estava com um pequeno problema de efisema, que eu localizei e ela praticamente confirmou. É, então... A pessoa começou a ter essa dor, dor, dor, aí depois, na hora que ela borrifou, saiu de lá, borrifou, tudo bonitinho, o que que aconteceu? Ela começou a respirar, gente, essa pessoa entrou, ela falou, Armin, há anos que eu não respiro. eu não tenho essa respiração, eu não consigo, não consigo encher uma bexiga. E aqui eu estou vendo que eu estou começando a encher a bexiga. Então, isso é extremamente importante, tá bom? E dentre, e dentre essas coisas de vícios, nós podemos tratar mil outras coisas. Nós estamos numa fase, gente, onde a depressão, a ansiedade, o desânimo está procrastinando, está fazendo a pessoa não, não, não fazer as coisas adiar-se, já tinha essa tendência, agora piorou. A pessoa está assim, eu estou fazendo o que para esse mundo? Para quê? Olha o mundo que nós estamos vivendo. É como se ela perdesse, ela perde todo o entusiasmo de vida, né? Então, agenda o horário. E como eu mudei, né, eu tô agora num lugar muito gostoso, está super perto do metrô, mas super perto, não é 50 metros mais ou menos do metrô. Você desce já, chega lá no nosso consultório, é num prédio muito gostoso, bem arejado. Então, você já agenda o horário e... Pela mudança, eu estou dando um excelente desconto. Um desconto tanto na frequência como no atendimento. Um exemplo, por exemplo, eu cobro uma sessão, um exemplo, né? Eu cobro uma sessão, vamos dizer, 50 reais. Um exemplo, quero deixar bem claro. Então, a pessoa que agendar esses dias entre hoje e amanhã, me ligar, entrar em contato comigo, que eu já vou passar o celular tudo direitinho, né? Vai pagar 25, vai pagar 30, dependendo do que for, né? Então, esse é um exemplo, não é esse o meu valor, eu estou dando um exemplo. Mas nada que você não consiga, né? Não consiga pagar, não consiga fazer. Tá bom? Então vocês vão ligar para mim, vão agendar no horário. Você tem vício de doce, de chocolate. Tudo isso vai ter dicas para você, não só dicas, como você vai ter o resultado. Você está engordando muito? Ou você está emagrecendo demais? Você está com muitos problemas? Gente, é só entrar em contato comigo, tá? Pelo agora anota aí meu WhatsApp, meu Telegram é o mesmo. E você entra em contato pelo 9, é 11, né? Código diário, 11-99675-5250, 11 9. 9 5250 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, ah, mais uma coisa que eu sempre esqueço de falar, eu até vou atender agora uma pessoa online, que ela tem um cão que tá com problema, né, parece que deu tumor na próstata, alguma coisa assim, e eu atendo também, viu, atendo à distância, atendo pelo online e atendo presencial, pessoas também, online e presencial, uhum. mas animais eu atendo online, tá? Gato, cachorro, animais em geral, eu atendo online. Já atendi até de fazenda, né? Cavalo, isso e aquilo. Bom, então é 11996755250. Doni, tem ouvinte na linha para falar em um minuto? Não tem, né? E você pode, então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilha! Nossa, ele está ótimo, pode compartilhar, que são dicas que as pessoas precisam. E conversar com o vício, como você conversa com alguém que você quer cortar. ai ah, mas, Armin, eu não consigo falar na cara da pessoa, eu não consigo falar isso. Ah, consegue. Se você não consegue falar, você pensa. E quando você pensa... Para aquilo que você tem um você pode falar, olhar para aquilo e conversar com aquilo, entendeu? Então, você faz isso com tranquilidade, mas a ajuda é necessária para muitas situações, tá bom? Então, pessoal, vai lá no meu YouTube, se, né, vai lá, acione o, o Escrever, põe no sininho, vão colaborar comigo, vamos compartilhar, compartilhem esses vídeos, sabe? me sigam no Instagram, no meu, no meu Face eu até peço para a pessoa ir para a página, porque o meu, o meu, o meu Face já está lotado, eu não quero abrir o segundo, prefiro que vocês vão no Instagram, Armem Oficial, no YouTube, Armem Oficial também, YouTube vão, me acompanhem me sigam, se tiver alguém perdido, alguma coisa assim é o que eu disse, fala a pessoa entrar em contato comigo, pode ser online pode ser presencial, desde que haja uma foto e um mapa da onde a pessoa mora pra gente seguir esse mapa e ver onde foi parar, até animais nós já encontramos várias vezes né e foi até bom que a que a, a Ju trouxe esse tema porque aí eu lembrei de falar para vocês pessoal Pior ainda é quando alguém, não não tem nada pior, é, é, é tão ruim quanto quando alguém está perdido dentro dela. Você está perdido dentro de você, se encontre, vai lá na arme, aproveite o desconto, peça frequência biomolecular, eu estou mandando agora 20 litros lá para Cascavel, porque a pessoa, ela não está dando conta, <risos> ela fez curso comigo, ela não está dando conta das pessoas pedirem as frequências. Gente, ela está ela pedindo toda semana, em vários lugares, tá bom? Uh, para em Brasília também está indo com muita quantidade, pessoas que fizeram curso online comigo, fora os daqui, né? Então, <coughs> levamos bastante, 3 litros, eu levei 4 litros para Arara, essa pessoa já está fazendo também, vamos sair com essas frequências. Meu celular, 99675-5250, código de área 11. 99675-5250, Santana, São Paulo, pertinho do metrô. Gratidão, até. Nos vemos novamente até a próxima sexta-feira. Obrigado. ZYD 994. ZYK777.